que tá rolando aí, JJ-san? Terminando de arrumar uma bagulhada aí, né? Vamos começar agora o caminho para o Japão. Vamos lá. jj Sun Hotel cinco estrelas, não tá bom meia boca. Não, não. Ibis com preço de... Majestic. Aqui em São Paulo, Ibis, preço Majestique. <risos> Descer da cobertura, que tem padrão IPS, pra acabar. <risos> <risos> Meia boca san... Agora vamos deixar o carro lá no Batista. Vou fazer as revisões. A primeira revisão foi feito motor e ninguém mexeu em nada. Depois já vamos se jogar pro aeroporto e ver como é que Vai ser os primeiros passos indo pro Japão. O que, que é pra ser isso aí? Nada. <risos> pra perceber que a gente já chegou no Batista, né? Quem na rua tá largado já, um... É, chegamos agora aqui na BTS, que vão deixar o carro para dar uma revisada, que em dezembro vai ter umas voltinhas ali em registro. O carro tem que estar tá <risos> atleta. O nosso parceiro aqui da BTS, vai deixar nós no aeroporto e vai ficar responsável aí por cuidar do nosso carro e deixar entre no um aeroporto. Isso aí. <risos> Tá, agora tá com ele e vamos se jogar, né? que logo é o Japão. Valeu, galera. um abraço. Um abraço, tchau. Tá é fracassado. Nossa, pai. Aí. Shima, o fracassado, Osaki-san. Foda-o. foda Também vai viajar? Boa. Aí é, é massa. foda é? Beleza, cara? Beleza, é. é. é. é. é um bagulho aí, então é né, ah, ah, uma sim. uma sim Cara, se tu tivesse o trabalho que me deu trazer teu troféu, mano... Puta é, é, que pariu! Troféu fracassado, pô, Tá ali na minha mala? Ah, vamos levar pro Japão, né, Diego? Tem que mostrar pros amigos, né? Tem que mostrar né? pros amigos do Japão, né? Por favor, leve. Né? Viva a voz, né, Gilberto? É, viva a voz. Tá a câmera é. <risos> bota. Passa uma, passa uma. Não vai acreditar, ó. É. Diz, o, cadê o Diego? O bodão disse que ele não veio e tal. Posso sair, esperar ele. Né, Bodão? O botão foi com o da ponte, nossa. Eu tenho que pular, cara. <risos> aí eu pensei, né meu? Falei, ah, por um par de neova? Ah, ah, ah, ah, <risos> eu vou, caralho. Eu vou buscar o cara, mano. Lógico que eu vou. Tá que eu vou. Tá fácil, né? não é Não, parado. Eu tô chegando aí, <risos> velho. Eu vou buscar o Diego e eu aproveito e te pego. <risos> eu vou ir pra caralho do todo longe, pra caralho. É um, Filha da mãe! Fácil, caralho! Tá barato, né? Tá ensinado? Tá Olha que bonitinho isso! Do JJ, né? Tá é de gaúcho ou de catarinense? Do JJ! Olha, escova de dente! E dois dias é minha irmã, eu, vou eu um short aqui dentro! Ah. Não, porque eu vou levar mesmo uma cuequinha, vai te dar uma borradinha assim, né? É! vai Você fica do lado de uma criança que vomita do seu avó. minha mãe quer <risos> falar do é né Meu... Acho que é frio lá, né? Já estamos no aeroporto, faz umas duas horas. Agora o pessoal, todo o resto da turma chegou. estamos aqui no segundo andar, procurando. Não é muito pequeno, tá difícil assim, achar aí a é turma. Vamos ver o que a gente acha. Deles que eles estão perto da... Coeria danada. Pra variar, todo mundo deixa tudo, tudo em cima da hora. Perdemos é um argentino, né? Sumiu. Vamos achar o resto da galera. Chama argentino. Um ameno daí pra procurar. E o esperto Didi mandou a gente pro outro lado, estão voltando. Vamos ver se achamos o resto da turma agora. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Rafael? O cara do. Esse cabineiro. Vamos lá, Certo. E aí, galera? Buenas. Beleza? Chegou. Onde vocês foram? Lá. E aí, galera? Lá, lá, lá no 1. É. E eu puxei, eu indo lá ainda. E mandando no é. lugar errado. Lá, lá, lá. Buena. Tchê tchau. Tá bom? tchê bom tchê Tá bom. tchê tchê tchê tchê tchê tchê Pô, o JJ é esse bichete. Ó, né? que ele esse tava Eu o quê? Eu o Eu tava ele não Eu é né? tava o quê? Eu tava o o Eu tá é. É. É. Bom, é, é. Eu Mas vamos dar muito trabalho. 13 horas de viagem aí, como é que tá a situação? Inteiro ainda, né, mano. Inteiro? Pronto próxima. Pronto, 6 horinhas aí em Abu Dhabi. Isso é, aí como é que tá? Vocês, 13 horas de viagem agora? Y todavía falta mucho más. Falta más, así que. A esperar. A esperar. A cuando llegamos. Dale, dale. Aquí es medio peligroso. Dale. É isso aí pessoal, acabamos de desembarcar aqui em Abu Dhabi Deu 13 horas de volta. Tá todo mundo quebrado <risos> Vamos comer alguma coisa, tentar tomar um banho, descansar Vamos ficar 6 horas paradas aqui agora em Abu Dhabi E depois pegar mais 13 horas de voo pro Japão É muito longe <risos> Valeu galera! Fala aí, como é que tá? Cara, cansado 13 horas de viagem Tá no metade do caminho já um Porque está no Japão aí, não? Quanto vocês estão obedientes Estão obedientes? <risos> no Japão vai mudar é, né? Porque aqui os Emirados Árabes são mais casca-grossa então, né? É do caminho, tudo certo, por enquanto acredito, né? Tirando tá um pouquinho Japão. do sono não. Já já nós estamos lá no Japão Meu nome? Estou tomando a minha Estela Sorocaba eu pago 3,75 Estou lendo o cardápio aqui 40... Não sei como chama... 40 árabes. 40 árabes. Né? Isso dá quantos dólares? Acabei de perguntar para um amigo que passou aqui, ele falou que dá 12 dólares. E um reloginho? Você acha justo eu pagar 12 dólares um copo desse? E o um reloginho? Dá mais ou menos 27 reais. <risos> Com apenas 1,20 eu comprei um relógio. <risos> de marca. É o novo modelo, 2014 será lançado aqui na inspirada Árabes. Só é a UDAB tem esse negócio. Então, a situação é o seguinte... Ah, ah. Tá difícil. empresário. Olha, tá difícil ser é empresário lá no Brasil, gente. Isso é. tá ruim pra nós, mas tem pra classe vente lá que é em Sorocaba. Se eu fui pobre um dia, nem me lembro. Aqui, cada copinha é 12 dólares. É isso aí, pessoal. Até que fim podemos embarcar estamos 6 horas parada aqui em Abu Dhabi, já pegamos agora o ônibus para ir pro avião, tem mais umas 9, 10 horas de voo até o Japão, para finalmente conseguir chegar lá e começar a andar. Um abraço, galera. <risos> <risos> cansado, muito cansado, na barra. Como decia a Kajayjay, tarramos 3 horas para chegar até Abu Dhabi. Y ahora tenemos que ir a Japón, ya le calculé que íbamos a tardar nueve horas, pero ahora que veo que vamos en micro calculo que vamos a tardar unas 79 horas de acá hasta el mar, y de ahí, supongo que si el micro nos flota, 20 horas más, así que, en diciembre no vemos. Eh, aquí ¿sí? Eu danilo. Ah, a gente muda de. Quando eu chego perto do Japão, vai saindo umas coisa na cabeça. Ó. Vai saindo do céu. Agora tem que ir no banheiro, né? tem jeito, né? Ah, eu. <risos> Quem fizeram você, Danilo? É. Quem fizeram você? <risos> O que, que você acha desse tipo de coisa, Thiago, ver Isso só pode coisa do pessoal de Santa Catarina, <risos> gente. E gente? Vocês são é um foda, mano? Vocês não dormem, não, mano? Não. Ela é foda. E aí, Dadil? Vai ficar sujinho? Como é que é? Olha... Faltam 3 horas pra chegar no Japão, ficar uma cheladinha. Olha o que os companheiros me fazem. Chegamos Chegamos da Sim. hora Temos fim de fim de guerra É, não foi uma guerra chegar aqui né guerra boa de paz Fim de filme de guerra Já morreu meio mundo agora é nós e aí, Bodão? Como é que tá de volta aí? Tocioso. Boa demais, bom demais. Problema. problemas já perdemos um gente... integrante. Ele ali, ele ali, o Pelotino. Maradona e é Maradona? Maradona, maladroga. maladroga. Maladroga, maladroga. Maladroga, maladroga. Maladroga. E a mulher excluída do lado, né? O boiola mesmo, né, cara? É nóis, Narita. Narita. Arigato. Arigato. Tu vai mais. Chegamos. Hum. Ah, Corinthians. Corinthians. É depois de mais de 24 horas de estrada, a gente chegou. Estrada não, de voo. Meu perdão, tá. Aqui é o café boss outright. Outlight. Esse é o um pingadinho. Ah, olha ali. Pingadinho. Pingadinho bom, hein? Ah, é é. Que foda. É. Aqui é dentro de boss. <risos> Produtos nenhum? Aí galera, chegou o pessoal do show, ah, tá ali o sertão, Ótimo, mais uma galera que ali, então, eu conheço pela primeira vez aí. E ó, muita muitas, muita bota, eu quero ver o Pical pegando fogo, vamos lá! Aê. o Rafa já chegou antes aqui no Japão. Pra passei, tá ligado? Pra chegar descansado lá, na pista amanhã. Tá tudo certo aí? Opa, tudo certinho, velho. Ah, é. sim. Tá que a gente vê na álbum, não. Ah, é galera! Dali, dali, dali! Dali, dali, dali! Olha ali, ó. Olha o exemplo! Olha o exemplo! Ah. Vai pro vídeo! Ah. <risos> É. Eu vou eu vou ela, então. oh, isso... E agora, Diego? Cansado, né? Mas então aí, família. É, depois de três anos. Depois de três anos, três Diego? 3 anos, cara. a ah, é sua família é essa? É, cara. Oh, prazer, Prazer, prazer tá? sou o Danilo. Tudo bem? Tudo bem? A gente que eu de, eu que ganhei dele lá. De é. lá. Nasconde é. é. eu que ganhei dele. Ele perde toda vez pra mim. Agora vem. Chegamos. Meu Deus do céu. O que cara, isso é isso no Japão? Agora é. 11h40, 11 mano. 11h40, show, né? Show. É. Aí amanhã às 6 tem que na pista. 24 horas, aqui. depois mais 8 horas de, de, carro. de carro. Tem que dormir Cheio. 3 horas, 4 para ir para a pista. Bom. Chegou nem dormir aqui. Né? Tudo isso aí. Né? Pode ser uma pista. Também né? é verdade, né? É isso aí pessoal, são 3 horas da manhã, estamos aqui na casa do Diego, finalmente conseguimos chegar, descansar um pouquinho agora, estamos vendo os vídeos aqui da pista para conhecer um pouco e... Nossa, Jorge, né? É, que ele já conhece. Tá com medo, tá com medo aqui ó, <risos> mas é até eu que três anos que eu não ando, é. Vou dar uma repassada aqui, para fazer feio amanhã, né? É. Ele falou que a pista também é um pouquinho fácil de juntar o muro, meio perigosa, então a gente já está dando uma olhada nesses pontos antes. E aí, é fechou, estamos ferrados amanhã, né? Porque vamos dormir de duas a três horas. Já estamos dormindo isso há três dias, que... Já estamos dormindo há três dias, muito poucos, duas, três horas por noite, por causa da viagem. Então amanhã não vai ser fácil conseguir correr e ainda se manter acordado. Mas vamos ver o que sair. Boa noite, pessoal.